Carta da ganância. Vamos complementar. E já vou trazer também uma mensagem do oráculo. Carta da Sombra. Clodon. Você pode estar correndo muito, com uma vida agitada, fazendo muitas coisas, ocupando o seu dia, para ver se chega logo a fase boa que você quer viver, se atinge logo esse objetivo que você quer atingir. E são objetivos alcançáveis, mas o como você está fazendo é o que está pegando, porque por mais que você saiba que esse caminho vai ser muito bom, ainda assim existe um processo que está além da sua ação, como o tempo. Olha aqui na carta, alguém esperando, dando uma olhada a cada minuto para ver o que mudou. E isso dá a impressão que está além do processo, que nada acontece. E aí você tem aquele impulso de botar mais pressão. Então, tenha essa espera como algo que já deu certo. Se você já plantou e já fez o que estava ao seu alcance, então não pensa em quanto tempo levará essa espera. Volta internamente, confiando na vida. Carta do Oráculo. Olha aqui a carta da sombra. Na escuridão ouvimos o chamado do universo e na sombra da noite enxergamos as estrelas. cuida de você e em como você pode ficar bem. Porque é depois desses momentos escuros da nossa alma que vem começos bons e iluminados. Porque na escuridão da noite, você se conhece, você se cuida e descobre o que quer e enxerga o caminho através desse direcionamento, de tá bom? Gratidão.